Oi gente, sejam super bem-vindos por aqui. Eu sou a Erika Santos, aqui eu é a Rica, e no vídeo de hoje, galera, eu vou falar de um assunto muito bacana. O assunto é o seguinte, eu ganho bem, mas não consigo guardar nada. O que fazer, Erika? Pois é, o que fazer? Mas eu não vou gravar esse vídeo sozinho, como sempre, vocês sabem que eu gravo esse vídeo sempre com, com esse carinha aqui, com o dinheiro mais educado. Tudo bem com você, dinheiro mais educado? Tá, tudo bem sim. Achei que você tinha esquecido de mim aqui, pô. Ai, mas faz drama, né? Não, não esqueci de você não. E aí, tá tudo certo? Pronto pro vídeo de hoje? Tá, tô prontíssimo. Fechado então. Vamos lá ajudar a galera, porque assim, eu tenho um passo a passo aqui, Germão Educado, que é babado e vai ajudar muitas pessoas. E você também, porque eu tô sabendo das suas escapadas por aí, beleza? Ah, beleza. <risos> muito bem, Germão Educado, eu disse que eu vou dar um passo a passo e vamos lá o nosso passo a passo. O primeiro passo. O primeiro... Ah, eu sei, eu sei. <risos> qual qual é? que é? Qual que é a mão do vídeo mesmo? Ah, eu ganho bem, mas eu não consigo poupar nada, eu não consigo guardar nada, o que que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? Ah, eu sei, tem uma dica aqui, ó. Ah. É só a pessoa parar de tomar café todo dia na Starbucks. <risos> Ai, que absurdo! Nossa, Diego, mais educado, você é muito desaforada, né? Eu nem tomo mais café, assim, com tanta frequência na Starbucks, mas fica a dica aí, gente. Vamos dar uma maneirada, beleza? Ah, beleza. Beleza, vamos lá, gente. Ele me tirou meu foco do primeiro passo. Primeiro passo, galera, é o seguinte, é aquela velha história de você analisar o quanto entra e o quanto sai. É a relação de, de, da entrada e saída do seu dinheiro. Ai, ah, Erika, ela vem você de novo com essa conversa? Ela vem eu de novo com essa conversa. Porque, gente, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não sabem de fato quanto ganham, quanto entra de dinheiro de fato na sua conta corrente, dinheiro mesmo dela, não contando cartão de crédito, limite de banco, limite de qualquer coisa que não seja seu. Eu tô falando aqui de dinheiro líquido, que é seu mesmo. Então, muitas das vezes as pessoas trabalham tanto no, no rotativo do cartão, é, da conta, que nem sabem mais o que entra de dinheiro. Então, é, porque o que, o que entra já vai descontando um monte de coisa, né? É, é exato. E as pessoas acabam perdendo essa noção da, de realidade mesmo, de fato. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, dinheiro mercado. Então... É sim o primeiro passo, analise tudo que entra na sua conta e também Faça é, uma projeção de tudo o que sai. No, nos primeiros meses é bem mais desafiador, então eu sugiro para você um aplicativo. Oh, o Guia Bolso mesmo é um grande exemplo. Eu mesmo uso, acho ele muito bom. Uh, você pode utilizar, de repente, apenas o cartão de crédito. Você pode fazer é, toda essa análise apenas pelo extrato do cartão de crédito. Você pode utilizar um bom aplicativo do seu banco. As contas digitais, por exemplo, inclusive, eu vou deixar aqui o link... De, de toda a playlist que nós estamos fazendo, os bancos digitais têm todo o extrato lá é, online para você consultar. Então, na, Dinheiro Mais Educado são maneiras fáceis de você controlar. Então, assim, hoje em dia não existe mais desculpa. Ai, mas como que eu controlo? É desafiador? É desafiador? É, eu sei. Você também sabe, né, Dinheiro Mais Educado? Ah, é, bastante. Porém, hoje em dia existe muito mais recursos que estão aí a seu favor e podem te ajudar. Então, o primeiro passo é isso analise, faça, senta aí, vai doer, eu sei que vai doer, você saber o quanto de dinheiro entra de fato, líquido, sem todos os descontos e depois você vai demorar pelo menos um mês para fazer uma análise de tudo que sai da sua conta, fechado? É, porque no final, ó, você pode ter uma bela da surpresa, viu? Sim, dinheiro educado. E quem mais vai ter surpresa, sabe quem é? É a galera do cartão de crédito, a galera que fica no rotativo do, do, da conta do banco e a galera que usa cheque, cheque especial e por aí vai. Entendeu? Ah, entendi. Fechado. Vamos para a próxima dica. Muito bem. Vamos ao segundo passo, dinheiro educado? Vamos lá. Perfeito. O segundo passo, galera, é não atribua valor emocional ao dinheiro. O que isso significa? Significa que, assim, dinheiro é uma recompensa, sim, é uma recompensa, afinal de contas você acorda cedo todos os dias, chega tarde todos os dias na sua casa, por que dinheiro mais educado? Porque você está trabalhando para conseguir o que? Dinheiro! Perfeito! Para uh, tá conseguir você, né? É. <risos> Perfeito! Porém, você não pode atribuir a sua felicidade ao dinheiro. Você não pode correlacionar a sua felicidade, o seu emocional, com o dinheiro. Não sério, pra me explicar melhor. Ah, é? Uhum. Então quer dizer que o dinheiro não compra felicidade, não? Não, ele não compra, ele é um meio da felicidade chegar até você. Ah, eu sempre achei que comprava. <risos> é, tudo depende, né, dinheiro é um é, educado, isso é muito relativo Porque assim, ó, dinheiro na verdade, ele não é o que vai te fazer feliz Você, te, pode, você pode ser rico milionário e ter uma saúde, tipo, estar em, em estado terminal E aí, o que, que você faz? Você não tem felicidade, porque você está ali quase morrendo O que, que adianta tanto dinheiro? Por, por que eu falo que dinheiro é um meio e não o um fim? Porque dinheiro, ele vai sim te proporcionar coisas boas, ele vai sim te ajudar a conseguir comprar, a conseguir atingir o que você quer, porém, não é ele em si que, que vai ser o final de tudo isso. Você não pode atribuir ah, o emocional em cima dele. Então, o que eu quero dizer aqui é pra você não atrelar o seu estado emocional diretamente com o dinheiro, porque isso faz com que você fique dependente disso e você pensa assim, ah, eu só vou ser mais feliz quando eu tiver dinheiro, ah, eu só vou é, começar algo quando eu tiver mais dinheiro, eu só vou, ah, sei lá, ir ao parque quando eu tiver mais dinheiro, ver minha família quando eu tiver mais dinheiro. Isso não é uma verdade, você consegue fazer isso sem que tenha o dinheiro em si. Então você tem que tomar cuidado para não atrelar o emocional ao dinheiro. Então todas as vezes que você fala assim, poxa, mas eu só posso fazer algo se eu tiver dinheiro, eu só vou ser feliz se eu comprar isso, então pense antes, faça um breve exercício. Você de fato precisa comprar o que você quer comprar? Você de fato tem dinheiro para comprar o que você quer comprar? você já tem ou realmente é, vai valer a pena você adquirir esse, esse serviço esse produto para que você você de fato vá utilizar depois ah! Então, você fazendo esse pequeno exercício de mais educado, você também vai se ligar, vai ter mais consciência e não vai, tipo, realmente comprar apenas pelo emocional. Porque 99,9% das suas compras hoje é emocional. Ah, você toma café nessa airbox todos os dias? É emocional, porque você tem algum apelo emocional com isso. Ah, você come uma coxinha todos os dias? É puro emocional. Você tem algum apelo, alguma emoção muito boa quando você faz isso. Você entende? Faz sentido pra você? É, entendi. Beleza. Entendi, viu? O <risos> que, que você pensa sobre isso, de Me conte. <risos> olha, é, é por isso que tem uns encasso aí, ah. que fala assim, ah, estou com depressão. É? Exatamente. Oh, exatamente. Olha só, ah, eu vejo que é assim. Uhum. Tem um monte de coisa que você compra se você não for usar. Uhum. Aí você deixa aquilo lá por anos guardado depois você tem que se levar e vender. Aí você pensa, ah, pra que eu comprei essa porcaria, né? Você está vendo? Você está não vendo? Não, é verdade, é verdade. <risos> Então não atrele é, ó, a sua felicidade ao dinheiro diretamente. Ele é um meio e não um fim para que você consiga tudo que você quer. Fechado? Tá fechado! Muito bem! E a nossa, a nossa última dica aqui desse passo a passo é tenha objetivos e metas claras. Eu sempre falo disso aqui e eu sempre vou falar. Por que, Germão Educado? Porque se você não tem uma direção, um caminho, qualquer caminho serve pra você. Faz sentido isso, Germão Educado? Ah, faz! Faz que eu já ouvi isso um monte de vezes. Você tá cansado de ouvir Tô. isso, né? Porque assim, ó. Uh, quando você não tem um objetivo, claro, uma meta clara, é, isso significa que você vai gastar aleatoriamente, você não vai conseguir poupar de forma é, consistente, e tudo que você deseja, o que você quer conquistar, sempre vai ficar degraus mais longe, porque você é, não se esforça, não é consistente em poupar e ir atrás dos seus objetivos específicos. Por quê? Porque eles não existem. Aí muitas pessoas falam, ah, mas é, que é difícil eu criar um objetivo. Eu duvido, eu duvido que você já sentou e tentou colocar no papel os seus objetivos pra você, de fato, depois falar pra mim que é difícil. Porque assim, gente, tem uma diferença entre objetivos e meta. O que, que é? Objetivo, de ele modo caso, você sabe o que que é o objetivo? Sei. O que que é? O objetivo é algo que você deseja alcançar. Exato. Deseja. Deseja. E as metas, o que, o que são? As metas são, são métodos <risos> <Quais risos> para você alcançar o objetivo, o objetivo. Perfeito. O objetivo. perfeito. Perfeito, gente, mas nosso educado, você está uma sabidão, hein? Ah, Arrasou. eu sei de tudo. Está arrasando. Exatamente isso que o direito educado falou. O objetivo é aquele objetivo maiorzão, aquilo que está lá na frente. É o que você sonha muito em alcançar. E as metas são os passinhos pequenos que você vai dar até você chegar lá nesse objetivo grandão, você entende? Então, quanto mais você conseguir criar metas fáceis, Fáceis mesmo, gente. Pequenas, tão pequenas, tão bobas, que você vai falar assim, o louco, se eu não fizer isso aqui, eu vou... Tô, vou. Você vai se sentir com vergonha de, se não fizer, entendeu? E todas as vezes que você quebra é, o seu objetivo grandão, e metinhas pequenas, tão pequenas, que você vai se sentir vergonha de não fazer, você acaba fazendo. E, consequentemente, você chega no seu objetivo. Faz sentido, Germão de carvalho Ah, é verdade, né? Aham. Uhum. É verdade, porque as, as pessoas, coisinha pequenas, assim, hein? Elas não, não se liga muito, né? Não, não. E pelo que eu conheço, a maioria das pessoas sempre fala que tudo é difícil, viu? Sim, sim. Coloca em tudo. Fala assim, nossa, Érica, eu não vou ser rico, eu não quero é, ser rico nunca porque é muito desafiador. É claro que é. Pô, como que você vai ter um milhão na conta, dois milhões na conta, da noite para o dia? Você não vai ter, você tem que começar aos poucos. Você quer ter um milhão na sua aposentadoria? Fechado? O que você precisa fazer para chegar até lá? Quantos anos você tem para chegar até lá? O quanto de dinheiro você precisa ganhar por ano, por mês, por dia para chegar nesse objetivo? Fica muito mais fácil, é muito mais fácil você acordar e saber o quanto de dinheiro você tem que fazer naquele dia específico do que você ficar pensando no seu um milhão quando for se aposentar. Faz sentido, do Ah, faz! Entendeu? Então esses são os nossos passos de hoje pra você que ganha aí uma grana legal porém não consegue poupar nada são assim três princípios básicos se você internalizar esses princípios eu tenho certeza que vão te ajudar muito mas muito mesmo e galera já aconteceu isso com vocês ou isso acontece com vocês vocês recebem um bom salário tem uma boa grana entrando todos os meses porém vocês percebem que não sabem o que fazer com o dinheiro de repente ele some vocês nem viram para onde ele foi Comente aqui embaixo, deixe aqui também a sua dúvida, o seu desafio é, mensalmente, diariamente sobre isso, que a gente pode fazer um outro vídeo dando mais dicas para ajudar vocês, não é mesmo, Giro É, isso aí! Fechado! Ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo e por isso, curta esse vídeo, compartilhe, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, todos os dias lá no Instagram tem dicas ricas, maravilhosas para vocês. E esperamos Ativa vocês... Ativa o sininho! Ativa o sininho! Esperamos vocês aqui na próxima, né, do Educado? É! Fechado! <risos> Até mais! Até, Até mais! mais.